Como é que é meus putos do Aço? já para o primeiro vídeo aqui dentro do Evo e temos boas notícias. Uma é que já chegou aqui material da alta Parts Logística para a gente começar a fazer a recuperação do Evo e outra, eu fui à Mitsubishi tentar saber o historial de, pelo menos das últimas revisões e intervenções que lá foram feitas e consegui aqui folhinhas de 2015 até 2017. Já vamos falar delas e vou-vos dizer aqui o que é que mandámos vir para o nosso Evolution 8 e posso dizer, claro que foi da parte Logística. Então o que é que a gente já mandamos vir? Mandamos vir o KPN de caixa, se é para trocar o filtro de ar, trocamos logo para o melhor, ok? Mandamos vir o filtro de óleo, mandamos vir aqui o filtro de combustível, mandamos vir o filtro de habitáculo. O óleo, desta vez vamos usar este óleo, é um óleo, pá, eu não estou muito dentro dos evos, se calhar os puristas vão dizer que este não é o melhor óleo, ou é o melhor, pá, sinceramente não sei. Eu decidi escolher um liquimol e que cumprisse todas as normas com o motor então, este cumpre todas as normas, como tal, vamos usar este liquimole e vamos usar aqui estas velas laser e iridium, que meus amigos, vou-vos dizer que estas velas são caras que dói e é tipo uma prestação de uma casa. Agora, vou-vos dizer aqui os preços, lembrando que na descrição eu vou deixar sempre a referência, vocês copiam e colam no site da autopartes que este material vem logo certinho e direitinho, ok? Então, o filtro de ar da KPN foi R$ 69,60. O filtro de combustível foi 12 filtro de óleo 3 ,68, o óleo do motor 38 ,32, filtro de habitáculo 8 ,72, e as velas meus amigos 62 que até é pitas. Materiais em que vamos usar na primeira intervenção já está divulgado. Agora vamos falar aqui o que é que a gente tem de bom em termos de Intervenções. Agora vocês já estão a dizer que ah, eu, falta distribuição, intensores e coisa, bomba d'água falta. E eu vou mudar, mas, independente do carro ter estado parado e estar as, as correias paradas, etc., convém sempre mudar. Mas pelo tempo e pelo que ele já foi trocado, não era necessário. Por isso é que eu, com este material, vou já fazer a, esta manutenção de óleos e filtros, que é mais urgente, Entretanto, vou pedir o material da distribuição, tensores e bomba d'água, mas com isto eu já me posso dirigir com o carro a andar. Vou devagarinho, tranquilo, da vida, não vou puxar, não vou fazer nada. Os olhos estão velhos, mas as correias dão-me alguma confiança. Porquê? O carro tem 149 mil. E ele, aqui, aos 120 mil, levou todo o kit de correia de distribuição, tensores, de distribuição, uh, correia de contrabalanços, uh, é para, levou aqui bomba d'água filtros, pastilhas, pilha do comando, etc. Eu vou aqui, uma revisão, na Mitsubishi, onde mudou a distribuição, os balanços, tudo, de 850,19€, isto aos 120 mil km. Ou seja, 120, 130, 140, 150. Temos uma distribuição com 30 mil km apenas, e que foi feita em 2015. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ou seja, temos aqui uma distribuição com... 8 anos e a marca indica trocar a distribuição 100 mil km ou 10 anos. Portanto, acho que não, não temos aqui problemas de correia, de partir, de desmontar, nada. Independentemente de ele estar parado, eu vou trocar, volto a repetir, mas é que daqui a oficina são tipo de 10 km, 10 km também, não é por aí, e acho que o carro vai. Depois, em termos de manutenção, temos aqui em 2016 aos 128 mil km, substituição de discos e pastilhas à frente, trocar um tubo de água e ver que a luz do motor está acesa erro eh, catalisador, já estava aqui a dar erro de catalisador, olha, da maneira que roubaram já está corrigido o erro, de mais 854 euros e 72 cêntimos, discos, pastilhas e ver aqui uns tubos de água, mais 800 paus que até pitas. depois, para finalizar aqui, ah, esta é que é a última a última intervenção em 2017, aos 130 mil quilómetros, foi a Mitsubishi trocar o kit de embreagem, volante de motor, rolamento de encosto, um, regulador do vidro de porta de trás direito e agora este já, já partiu, tem que comprar o esquerdo, mas aquele é já, já levou, a substituição de radiador de água do motor e vou-vos dizer aqui: eles dividiram aqui as faturas e a substituição do radiador de água com o anticongelante foi 976,30€ e depois eles dividiram a fatura para a embreagem, embreagem, volante motor, disco de embreagem, prensa, relamento de encostas, as coisas todas, nananã. e o elevador do vidro foi mais 1.670€, isto em 2017, aos 130.000km. Portanto, este carro não vai à marca desde 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 22, 22 Portanto, não vai à marca há 6 anos Tá, temos aqui uma boa base, temos embreagem mudada, discos da frente mudados Radiador de água mudado O radiador de água foi trocado aos 128 mil km O carro tem 150 mil Pá, bastante pouco, aposto que está bom e com este material a gente já tem aqui uma boa base. Eu ainda vou tentar ver se conheço alguém da Mitsubishi para me arranjar as faturas anteriores a esta. Porque eu, só, eu neste centro eles só conseguem deste centro. Se calhar numa central conseguem dos centros todos. E o rapaz não quer dizer que tenha vindo sempre a esta, não é? Esta foi a da Moita. Se calhar ele foi, sei lá, de Lisboa, de Setúbal, etc. E lá há outros registros que eu vou tentar, depois numa Mitsubishi, tentar arranjar o estúdio ao completo. Mas temos aqui uma boa base dos últimos aninhos para podermos ir trabalhar nele. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos só pô-lo aqui a trabalhar. chegar o banco à frente. Pô-lo aqui a trabalhar. Parece um relógio, uma à frente. Bem, fiquem bem. Um grande abraço. Próximo vídeo, algo me indica que já vai ser a fazer, pelo menos, a revisão. E depois vamos ver como é que o carro está. Está por baixo, por cima, essas coisas. Vamos ver o carro numa oficina. Vai, fiquem bem. Um grande abraço para Um grande agás.